Fala aí pessoal tranquilo, estamos aqui de novo, mais uma aulinha é, interessante sobre os números inteiros e nesta aula aqui pessoal eu trouxe para vocês a adição e a multiplicação envolvendo números inteiros, tá? A gente não aprendeu isso aqui na aula passada, na aula passada a gente falou sobre adição e subtração e eu falei para vocês que não era para a gente é, joga, fazer o jogo de sinais é, com a adição e a subtração. Agora, com a multiplicação e a divisão, a gente pode sim fazer o jogo de sinal. Vocês vão ver né aquele jogo de sinal conhecido, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Eu vou até dar umas dicas aqui para a gente é, tentar memorizar de uma maneira bem tranquila. Mas, claro, é muito mais interessante a gente entender o porquê é, uma multiplicação de número é, positivo com número negativo vai dar um número negativo É muito mais importante a gente entender, tá? Depois sim, a gente com, com, com a prática, ou seja, de tanto fazer A gente vai é, nem lembrar mais dessas regras de sinais, tá ok, pessoal? Então, é, antes, curta o vídeo, se inscreva no canal E venha comigo para a gente aprender um pouco mais sobre os números inteiros Vem cá, pessoal, olha só e o que tem de tão importante na multiplicação e na divisão é com números inteiros? Pessoal, olha só, vamos fazer um link aqui com os números naturais. Quando a gente tinha o 2 vezes 3, por exemplo, isso aqui, não sei se vocês concordam comigo, que é nada mais é que uma soma de parcelas iguais. Então, eu vou somar o 2 com 2 com 2, 3 vezes, não é isso? Ou também poderia ser o 3 mais 3, já que é a ordem dos fatores não altera o produto. 3 mais 3, duas vezes. Então, um fator indica a quantidade de parcelas e o outro fator é, forma aqui, ou forma, é, na realidade, as parcelas. Então, o 3 aqui são as parcelas e o 2 nos disse quantas vezes essas parcelas são somadas com elas mesmas. E aqui eu tenho 2... Somado com ele mesmo três vezes. O 3 indicou a quantidade de vezes que o 2 estaria somando com ele mesmo. Não é isso, pessoal? Então, a multiplicação ela pode ser enxergada dessa forma. Os dois resultados vão ser igual a 6. Então, é por isso que lá é, no ensino fundamental a gente aprende a tabuada. Por quê? Quando a gente aprende a tabuada, o que, é que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo somas rápidas. É isso que está acontecendo. Quando eu aprendo que 6 vezes 3 é 18, é para eu evitar ficar somando 6 mais 6 mais 6, três vezes, né? Não, não sei se vocês lembram quando a gente tá trabalhando com a tabuada, a gente fica fazendo conta no dedinho porque a gente tem esse entendimento que a gente tá somando parcelas iguais só que, às vezes, é bom a gente decorar a tabuada né? a gente tá decorando, mas na verdade a gente sabe o que tá fazendo o decorar é para agilizar o processo de, de, de a operação ali é, de somas que a gente vai realizar na conta, tá? Então a tabuada ela tem esse viés, é pra gente aprender a calcular é, somas iguais rapidamente, memorizar isso, tá ok, pessoal? Então, olha só, é, quando vocês têm aqui... É... Sinais, pois os números inteiros aparecem os sinais positivos e negativos, lembrando que o sinal do número está à esquerda dele, né? Então aqui tem uma operação marcando, ou seja, a multiplicação entre 2 e 5 positivos, aqui também, aqui também, e essas contas poderiam aparecer assim, pessoal, olha só, 2 vezes 5, já que são positivos, poderia aqui aparecer ó, 4 vezes Menos 5, já que o menos 5 é positivo e eu não posso deixar um sinal junto do outro. Aqui é o sinal da operação, aqui é o sinal do 5. Eu não posso deixar os dois juntos, né? Ah, poderia aparecer da seguinte forma também, ó. Eu tenho aqui o menos 2 e multiplicado por mais 3 dessa forma aqui, ó, pessoal. O 3 sem o sinal, só que os dois entre parênteses não tem um símbolo de multiplicação entre eles. Então, quando acontece isso aqui, às vezes o pessoal fica com dúvida, isso aqui também é uma multiplicação, Tá ok? aqui da mesma maneira. Olha só, podia ter aqui, ó, menos 3 multiplicado por menos 4. Pessoal, isso aqui são expressões que representam uma multiplicação. E eu falei para vocês que quando a gente tem um sinal de mais, a gente não precisa colocar o sinal. Então, é por isso que eu tô frisando aqui com vocês, tá bom? Então, olha só, vamos lá resolver isso aqui. Quando a gente tem números positivos, a gente pode exatamente pegar essa ideia aqui. Então, 2 vezes 5, não sei se vocês concordam comigo, que poderia ser escrito dessa forma, já que a ordem dos fatores não altera o produto então ó, seria 5 mais mais 5 pessoal. Eu estou somando dois valores positivos. A gente viu na aula passada que quando eu tenho dois valores positivos, dois saldos positivos, no final eu tenho um saldo positivo de 10. Eu somo e permanece o sinal que está dos números que estão sendo somados. Não é isso? Aqui, aí já tem um porém, mas fica fácil entender quando a gente utiliza esse algoritmo aqui. 4 vezes menos 5, não sei se vocês concordam comigo, poderia ser assim, ó, 5 mais menos 5 mais menos 5 mais. -5 mais... Menos 5 é mais, eu vou continuar aqui, ó, menos 5. Pessoal, vocês têm aqui o quê? Vocês têm ó, somas iguais de dívidas. Então, vocês estão somando dívidas de 5 reais. Vocês estão acumulando dívidas. Eu tinha, a estava devendo 5, acumulei uma dívida de 5, acumulei outra dívida, acumulei outra dívida. No final, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com a dívida. Então, eu vou ficar com um número negativo, ou seja, menos 20, 4 vezes 5 é menos 20. Eu já vou passar para vocês aqui essa regrinha de sinal, tá? É, tem umas regrinhas bem legais para a gente memorizar. E, claro, mas eu, antes eu gosto de mostrar para vocês aqui como é que funciona. E na próxima aula e vou trazer para vocês, até o final dessa aula também, eu vou trazer aqui uma, uma questãozinha meio que, é, que o pessoal fica com dúvida qual é o resultado final e eu vou mostrar para vocês, além do da regra de sinal que a gente aprende é, com a multiplicação e a divisão. Pessoal, aqui, da mesma forma, o 3 não é positivo, eu poderia aqui pegar o menos 2, ó, então eu tenho é, 3 dívidas de 2, tá? Então, 3 vezes menos 2 poderia ser escrito assim, menos 2, mais menos 2, mais menos 2. Então, toda essa soma aqui, pessoal, eu tenho 3 dívidas de 2 reais Eu estava devendo 2, adicionei outra dívida, adicionei outra dívida. No final, eu vou ficar com a dívida de 6. E aqui eu acho que vocês já estão conseguindo ver o padrão. Né? Quando os sinais são contrários, ou seja, se um é positivo, o outro é negativo, o resultado é negativo. Ó. Se um é negativo e o outro é positivo, também negativo. Se os dois são iguais, então... Então, são iguais. Aí, já não é tão simples entender o porquê menos 3 vezes menos 4 é, dá um resultado positivo, porque quem conhece... É, a multiplicação de números negativos, já sabe, já sabe que lá no final o resultado vai ser positivo, né, pessoal? E é por isso que a gente cria uma regra, que quando os sinais são é, iguais na multiplicação e na divisão, o resultado final é sempre positivo. Olha só que legal! Aqui os sinais são iguais, ó, mais e mais, o final vai ser mais. Aqui são diferentes, então o resultado final vai ser menos. E a gente já vai fazer essa tabelinha aqui embaixo, tá? Só que eu gostaria antes de tentar, porque assim, a demonstração dessa continha aqui, ela requer um pouco de tempo e de alguns conhecimentos de álgebra, tá? Só que a gente pode, para não ficar tão confuso e tentar entender um pouco é, o porquê a multiplicação entre dois números negativos é, dá um número positivo, eu gostaria de fazer aqui uma a seguinte situação, uma, né, marcar uma situação com vocês aqui. Ó. Se eu tivesse aqui menos 2 multiplicado por 2 positivo se eu tivesse aqui menos 2 multiplicado por 1, menos 2 multiplicado por zero, ou seja, eu estou diminuindo uma unidade para cada fator aqui. E o menos 2, o próprio menos 2 multiplicado por menos 1, um, porque 0 menos 1 um é menos 1, um. vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, pessoal. E vai ficar... É, não, não é uma demonstração, mas a gente consegue enxergar bem isso. Olha só. Menos 2 vezes 2, a gente já viu aqui, certo? Que é menos 4. Menos 2 vezes 1 um é igual a menos 1. Um. Menos 2 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0, a gente sabe que é 0. Vamos ver o que é está que acontecendo com os resultados aqui, para a gente ver o que é está que acontecendo, certo? Então, ó, menos... Menos 2, Na verdade, menos 2 vezes 1 é menos 2, né, pessoal? Olha só, não vai ser menos 1 em lugar nenhum. Então, menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. Quanto, é, o, de quanto foi né, o nosso pulo de menos 4 para menos 2? Quanto é que você acha que deu o resultado aqui? Menos 4 para menos 2? Não sei se você concorda comigo, se a gente pegar aqui a reta numérica, olha só. A gente tem aqui o menos 4. Para eu chegar ao menos 2, aqui vai estar o menos 3, aqui vai estar o menos 2. Eu tive que pular para a direita duas casas. Então, menos 4 para chegar em 2, eu tenho que somar com mais 2, ou seja, com duas casas para a direita, por isso que o 2 é positivo. Eu tenho que somar duas unidades, não é isso? Então, daqui para cá, eu somei, pessoal, com duas unidades. Eu não vou colocar o sinal do 2 aqui, não, estou dizendo que eu estou adicionando duas unidades. Daqui para cá aconteceu a mesma coisa, de menos 2 até o zero, porque menos 2 para cá é menos 1. Para cá, uma unidade vai ser é, o zero. Então, daqui para cá, ó, eu vou pular uma, duas casas também. Então, eu adicionei mais duas casas. Então, ó, olha só, pessoal, mais dois também, de menos dois até zero. Então, e se você continuasse aqui em cima, você vai ver que o padrão é o mesmo. Menos dois, com qualquer número, o resultado sempre vai ser mais dois. Então, a gente pode dizer que de zero até... É menos 1, um, no caso, menos 2 vezes 0, até o menos 2 vezes menos 1, um, a gente também vai adicionar duas unidades. E se a gente adicionar 0 mais 2, a gente sabe que é igual a mais 2. Pessoal, olha só, uma multiplicação de valores negativos deu um resultado positivo. É uma forma também interessante de enxergar que a multiplicação entre dois numa divisão também, entre dois números negativos vai dar um resultado positivo. Então, eu poderia dizer aqui, pessoal, que... Menos 3 vezes menos 4 é igual... Então, eu multiplico os números e deixo o resultado positivo. 3 vezes 4 é igual a 12. Foi isso que a gente fez aqui. ó 2 vezes 1 é 2. Só que como os dois números são negativos, o resultado final é positivo. Não é isso, pessoal? Então, vamos fazer aqui... É, já para a gente é, estender essa regra para divisão, porque a divisão, a regra é a mesma da multiplicação. Olha só, pessoal. A gente tem uma regra de sinal que é exatamente essa que eu estou falando para vocês aqui que olha só quando eu tenho dois números positivos ou dois números negativos um positivo e negativo e um negativo com positivo o resultado tá lembrando sempre lembrando sempre que a gente está falando aqui ó a gente está falando aqui nessa expressão de multiplicação tá ok multiplicação e pessoal divisão Ok? Então, é da multiplicação e divisão que a gente faz isso aqui. Então, ó, sinais positivos, o resultado é mais. Sinais é, negativos, ou seja, sinais iguais, mais com mais, é mais, menos com menos, que são iguais também, o resultado sempre vai ser positivo. Agora, quando os sinais são diferentes, como está aqui, ó, mais com menos, o resultado sempre vai ser negativo. Né? É, existe um, um, um mnemônico que o pessoal utiliza muito, né, um processo para memorizar, que é esse aqui, ó. O amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo, lembrando que o menos é, é é o inimigo e o mais é positivo, ou seja, é o meu amigo, né? O menos é negativo, então é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo também é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. E o inimigo do meu amigo meu inimigo então fica fácil também memorizar um outro processo que eu já vi muita gente é, trabalhando com isso é o seguinte ó. vocês estão vendo aqui que no total a gente tem quantos tracinhos aqui ó o sinal de mais ele tem quatro tracinhos certo então ó Dois tracinhos aqui, dois tracinhos aqui. A gente tem, então, quatro tracinhos. Quando a soma dos tracinhos é par, então o resultado é positivo. Né? Porque lembra muito né? o par com positivo. E quando... É, pode ver, ó, um tracinho aqui com um tracinho aqui. 1 um mais 1 um é 2, é par também, então positivo. Agora, a soma desses tracinhos aqui é negativa. Aqui a gente tem 2 com 1, vai dar 3, negativo. 1 com 2 aqui também vai dar 3, negativo. Então, quando a soma dos, dos tracinhos aqui é, é par, então o resultado é positivo. Quando é ímpar, o resultado é negativo. Então, são formas aí de memorizar. Eu achei interessante trazer aqui para vocês. Vamos aqui, a aula continua. A gente vai falar agora da divisão. Vem aqui comigo, pessoal. E como a divisão ela utiliza o mesmo processo da multiplicação, pessoal, sem... Regra, ou melhor, a regra é a mesma. Então, olha só, mais com mais, o resultado é o quê? Positivo. O amigo do meu amigo é meu amigo. Mais com menos, o amigo do meu inimigo é o meu inimigo, certo? Ou a soma dos tracinhos aqui é ímpar, então o resultado vai ser negativo. Menos com mais vai ser o quê, pessoal? Negativo. E menos com menos vai ser igual a positivo. Vou deixar essa regrinha aqui a gente lembrar. Então, a partir de agora, já que você é, entendeu o processo, pode memorizar isso aqui e aplicar na divisão e na multiplicação. Lembrando que a gente tem que sempre olhar o sinal que tá entre os dois números, ou seja, imediatamente à direita do primeiro número, tá ok, pessoal? Primeiro número, claro, claro né, que às vezes vai ter uma expressão numérica, mas sempre depois de um número, o sinal indica a operação que a gente tá trabalhando. Então, depois de um número, sempre tem o um sinal da operação. Então, aqui, ó, a gente tem uma divisão e aqui a gente também tem uma divisão e uma divisão. Então, a partir de agora você vai fazer o seguinte, não tem é, mistério com a multiplicação e a divisão. O que é que você vai fazer? Esqueça os sinais. O conselho que eu dou é esse. Esqueça os sinais. Para fazer o que? Multiplique ou divida os números. Coloque lá o valor. E faça o jogo de sinal e pronto, pessoal, tá? Na adição e na subtração é que a gente precisa ter um pouco de cuidado, saber se eu estou devendo mais, se eu tenho um saldo positivo a mais. Aí gente, A gente tem que ter esse cuidado a mais. Porém, na divisão e na multiplicação é muito mais rápido. Olha só, vamos voltar aqui, ó. 20 dividido por 5 é quanto, pessoal? 4. O resultado é 4. Aí você faz o jogo de sinal, mais com mais, a gente viu aqui que é mais. Então, o resultado aqui final vai ser 4 positivo. 40 dividido por 5 é quanto, pessoal? 8 Mais com menos, sinais diferentes Então o resultado é negativo 20 dividido por 10 é quanto, pessoal? 2 Menos com mais é menos 30 dividido por 6 é quanto? 5 menos, com menos é mais e pronto, olha só que maravilha então, na, tanto na multiplicação e tanto na divisão, é isso que você vai utilizar é isso que você vai praticar, tá ok? pra gente finalizar aqui agora, pessoal é, não, se, não se esqueça desse detalhe esqueça do sinal, faça a operação depois da operação, aí sim, faz o jogo de sinal tá? isso aí você só faz na multiplicação e na divisão vem aqui que eu vou trazer uma questãozinha, eu quero saber o resultado de vocês, olha só e aí, pessoal, qual o valor dessa continha aqui, né? A gente vai ter um vídeo sobre expressões numéricas, onde a gente vai ver aqui os parênteses, cochetes, enfim, chaves, que são símbolos que a gente utiliza na matemática para demarcar prioridades. Mas isso aí a gente não, não viu nessa aula, mas eu achei interessante trazer essa expressãozinha aqui bem simples, mas que muita gente fica com dúvida no resultado final. E aí, pause o vídeo e veja qual o resultado que você vai encontrar nesta conta aqui. Tá? E a gente já vai resolver aqui, pessoal. Olha só, se você resolveu, é, se você resolveu essa conta e deu aí 9, eu não sei. Se você, no final aí, encontrou 1, é, um, vamos ver então qual seria o resultado. E aí, pessoal, quem seria? 9 ou 1? Um, tá? E por quê? Olha só. Como é que o pessoal que encontrou o um 1 aí fez? Eles fizeram o quê? Pegaram aqui 6 tá? e dividiu. Então, para essa continha aqui, eles fizeram o seguinte. 6 e dividiu por 2 vezes 3, que é 6. Não é isso? 6 dividido por 6 é igual a 1. Um. O pessoal que achou o 9, o que fizeram? Eles pegaram o 6. Olha só. O 6 dividiu por 2, que deu 3 e o resultado multiplicou por 3, que é igual a 9. Pessoal, olha só. Isso aí é muito comum acontecer. É por isso que eu achei tra interessante trazer. Claro que a gente vai é, aprender mais esses detalhes nas expressões numéricas. Mas existe uma regrinha... É de prioridades e expressões numéricas por exemplo, a multiplicação, a divisão a potenciação cada uma tem uma prioridade na conta né? a adição e a subtração também Tá? na verdade seria a última prioridade só que a gente tem que levar em conta Às vezes tem expressões que aparecem só soma e subtração, o que, é que a gente faz? ou multiplicação e divisão, como exemplo da nossa continha aí, o que, é que a gente faz quando tem só multiplicação e divisão? que a prioridade é a mesma quando a prioridade é a mesma isso aí a gente vai aprender na aula de expressões numéricas, olha só o que vocês têm que fazer. A conta, ela sempre vai, pessoal, na ordem que aparece, da esquerda para a direita, tá ok? Então, primeiro vocês, quando as prioridades são as mesmas, multiplicação e divisão é a mesma prioridade. Então, você divide primeiro, então, 6 dividido por 2 é 3, e depois você multiplica pelo próximo número, né? No caso, a multiplicação aqui, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, acertou, quem colocou aí o 9 como resultado final. E aí, pessoal, acharam bem é interessante essa continha, né? É uma conta interessante e também que pode ser pegadinha de qualquer concurso. Como a banca gosta aí de, de derrubar a galera, não é isso que acontece com as bancas de concursos, de vestibular, né? Do Enem. Então, a ideia aqui é saber se o, o aluno conhece mesmo ali as regras de matemática, se o assunto for matemática, né, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Achei interessante trazer essa parte da matemática básica, porque muita gente ainda tem dúvida neste assunto. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Aproveita aí para se inscrever no canal, curtir o vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Até mais!